E aí, gente, eu todos muito bem-vindos, é o Bigodonari, cara, hoje, último dia de temporada, é dia de, cara, arregaçar as mangas e tentar subir o um máximo de troféu possível E eu, mano, montei um deck com Golem, Double Prince e tá muito bom, na verdade eu não montei, a galera toda me recomendou esse deck aí, o Vlaze também falou A galera toda tava falando pra mim usar esse deck e eu decidi testar e não é que tá dando certo Vou mostrar a faixa de troféus que eu tô agora ali, tamo tentando subir, mas antes disso, desce aqui embaixo, deixa o seu like e também se inscreva no canal se você aí não foi inscrito ainda, beleza? Antes de puxar a partida, bora coletar aqui esse presente que a Super Star não deu Olha, fui um executor, uma carta que eu gosto bastante aí e eu tô louco, que faz muito tempo que eu não compro um baú lendário Eu vou comprar esse baú lendário aqui com vocês, né? Faz muito tempo mesmo, mano E vamos ver que carta que vai vir nesse negócio Tomara que venha... Ai, ai, ai, ai Mano, lava round pela segunda vez no canal É sério, acho que o vídeo de ontem eu ganhei lava round Só que o de ontem foi de graça e agora eu comprei porque eu não é sério, eu não queria ter ganhado Lava round. Eu não queria Podia ser qualquer outra carta, arqueiro mágico <risos> Mas Lava Round, não 500 gemas aí, jogada fora Porque não é que o Lava Round é ruim Mas é porque eu não uso Eu tentei usar várias vezes, vai por mim Eu não consigo usar Lava round direito Vou aproveitar também e comprar as bolas de fogo aqui na loja E é isso aí Beleza, então bora puxar a partida aqui Vamos ver com quem que a gente vai jogar Estamos jogando aqui contra o Chris Chris, do clã LCG Royal Beleza, começamos aqui com uma mão é Boa, até pro sinal, vamos ver o que o cara vai fazer pra gente. Vamos ver que o Cris vai começar essa partida. Vamos, Cris? Se mexe aí, cara. Se mexe que eu quero que tu comece. Eu não tô afim de começar agora, não. Vamos. Ah, o cara não quer começar. Então a gente vai fazer o quê? Vamos começar daqui ao nosso mega servito. Beleza, o cara atacou lá o príncipe de O príncipe não, o cavaleiro dele. E eu vou tacar o meu príncipe aqui recuado. Tranquilo. E eu já tô pra voltar meu coletor de elixir em campo. E eu parece que eu tomei Sem sorte, não é mesmo? Porque olha, cadê? Beleza. Começamos aqui, o cara veio de lançador lá, eu vou tacar um zapzito aqui e vamos ver. Mano, isso, isso pode dar bom, tá? Isso pode dar bom. Se a gente conseguir matar o lançador dele, vai ser bom. Foi bom, cara, foi bom. Foi bom porque a gente conseguiu colocar aqui em campo. O nosso coletor de fica agora, não tá mais tão vivo assim, não é mesmo? Mas eu acho que foi bom, foi bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos botar já o golem aqui em campo, vamos ver o que que... O Cris vai fazer pra parar o nosso golem. O que, que será que ele tem? Beleza, mano. Nível 3. Tre... Aí Aí tu me deixa triste, Cris. Aí tu me deixa triste, cara. Vamos, bigodão. Vamos. Ah, desculpa, desgraça. Pô, oh, o jogo tá ganho, velho. Que ganho, Flexão? Aqui, ó. Vamos que tá ganho. Mete o príncipe atrás do golem que é sucesso. Vamos meter aqui o príncipe aqui atrás. Agora o para vai me deixar nervoso. Puxa com o tornado. Puxa com o tornado. Puxa com o tornado. Com o tornado. Beleza. Tudo com o tornado. Tudo com Zep. Vai, Zep, Zep, Zep, Zep, Zep. Zep, calma, calma, calma, calma, que eu tô tentando. Boa, mano, vai ganhar, velho. Já era. Já era? Já era, já era já Será era. que já era? Certeza, vai o cara, é, o cara tá Pô, sem encher mão. Ah, Opa, moleque aí. <risos> Calma aí, calma aí Vamos ver O Chris aqui acabou de perder uma torre, bicho Acabou de perder uma torre A gente só não pode ratear O problema é que ele... Mano, olha isso ele, ele não fez isso Ele não fez isso Agora esse cara tá ferrado Beleza A gente acha que vai partir Pra, pra duas coroas vamos, vamos de boa aqui atrás não Vamos precipitar se o cara vim de coisa ali, a gente tenta defender com um Mega Servo mesmo. Beleza, o, o, o cara tá demais. O cara tá querendo que, ó. Tá querendo fazer o quê, bicho? Calma aí, calma aí, calma aí. Baby Dragon aqui. E nós já partir pra três coroas nesse cara aqui, porque é sério. Ele, ele me deixou x triste, me deixou chateado. Calma aí, calma aí. Olha o príncipe batendo lá na torre dele. Beleza, beleza, beleza. Eu vou puxar, vou puxar aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Ele puxou também, ele foi ladinho Ele foi ladinho ele, ele Calma aí, beleza Eu vou fazer o que? Príncipe aqui atrás Porque ele vai tacar logo, logo, logo O coisa dele, sabia Isso era previsível, não é mesmo? Mas o lance é a gente embalar Aqui, já pras três coroas Calma aí, vamos embalar pras três coroas Aqui, porque o cara tá bem ferrado É sério, o cara tá bem ferrado Bora atacar aqui o Príncipe das Trevas Vou puxar esse coisa aqui Tu... Beleza, mano. Agora pode dar bom. Agora pode dar bom. Agora pode. Só não pode. Como vai dar bom. Oh, vai. Agora, agora vai. Olha o carro, monstro. Agora o cara já, já mandou muito bem. Já era. Já era. Agora ah, eu sabia. Eu sabia, bicho. Sabia que uma hora ia. Nós vamos subir esse troféu. Vai ser agora, mano. Tão pegando a manha aqui do deck, eu peço desculpa por algumas nubices, eu sei que eu tô cometendo algumas nubices, mas é que, mano, eu fico eufórico, eu tô gravando, eu tô narrando a partida, eu tô com um deck que é extremamente novo na minha cabecinha e eu não sou tão acostumado a usar gole. Mas essa partida deu certo, vamos puxar a próxima aqui e vamos ver, tamo jogando contra a Repen, Ah, sei lá, desiste de falar o nome desse clã, desse clã não, desse jogador. E, beleza, o cara tem aqui 4.135 troféus. Tranquilo, será que ele vai começar essa partida aqui? Se ele não começar, nós vamos tacar Mega Servo Se ele não começar, nós vamos tacar Mega Servo Vamos começar aqui então Ele não começou com nada Eu, eu, eu, tô, eu tô andando com tanto azar e Toda vida que eu pego esse deck pra jogar Eu não começo com um coletor na mão Começamos novamente com um cara usando esqueletão gigante É a segunda vez que eu jogo aqui com um cara usando esqueletão gigante esse negócio Mas tudo bem Ih, mano, agora me deu um pouco de medo Agora me deu um pouco de medo por quê? Porque o cara tá usando... Nossa, nossa É sério Ferrou eu digo uma coisa pra vocês, ferrou Eu vou, eu vou tentar puxar isso aqui Que talvez não, não ferre tanto É, conseguimos defender bem Gastamos o Elixir do caramba Mas eu tô com muito medo porque o cara tem Mago 11 Você sabe o que, que é isso, Mago 11? Vai me incomodar de um jeito que você não tem noção Ele tem um, um deck perfeito pra cautelar o meu Porque o deck de Golem Ele funciona da seguinte forma, né Você tá com o Golem e vai juntando Meu Deus, mano, o que, que é isso, cara? Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus eu vou tacar o Baby Dragon aqui Eu vou tentar defender esse negócio, mas o certo era botar Coletor de Elixir e ignorar essa parada Mas quem sabe dê bom ainda Quem sabe dê bom, se der, ele gastou um Elixir do caramba Agora pode dar bom, mano Se der bom, mano, mano, mano Vai deixar mesmo bater na torre Boa, cara! Bateu na torre ali Nossa! Foi muito bom agora Foi muito bom agora, velho É sério Eu já vou fazer o seguinte, eu vou tacar o Coletorzão aqui E eu vou tacar o Príncipe das Trevas aqui, ó Vem, vem pra cá, vem pra cá Ixi, Eu só preciso matar, eu só preciso matar isso aqui Depois eu me viro com esse mago dele Depois eu me viro com esse mago dele, beleza O mago aqui eu com um zapzinho aqui, ó pão, E o mago não deu nenhum hit Por enquanto foi bom, tá? Foi bom que a gente conseguiu dar dano, a gente conseguiu igualar bem a partida Ai, caramba, velho Cara chato, tranquilo Vamos começar de golem aqui porque ele gastou bastante elixir Então vamos de golemzão aqui pra cima dele A gente tem que ficar, tomar cuidado porque ele tem O bárbaros, bárbaros é uma carta que vai Incomodar bastante, ainda bem Que o nosso deck Tem uma carta chamada Baby Dragon Que a gente consegue, né, como ela é aérea A gente consegue defender bem Calma, beleza, vou tacar aqui O meu príncipe E, beleza, bora puxar tudo aqui com o um tornadão Ah, se eu conseguisse puxar aquele mago, mano eu, eu teria ido muito melhor agora Mas beleza, beleza, beleza, beleza Se a gente conseguir matar essa mini Beleza, não foi ruim Vou botar o elixir Nossa, mano, eu deixei o elixir carregar aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Bora botar isso aqui aqui, isso aqui aqui. Eu preciso... É, vai ser complicado agora aqui. Vai ser complicado. Bora puxar isso aqui. Ai. Não pode estourar aqui na minha torre. Não pode estourar aqui na minha torre. Não, não vai estourar aqui na minha torre. Diz que não vai estourar aqui na minha torre. Ai, mano. Caramba, velho. Esse executor dele... Ah! Tentei, eu juro que eu tentei pra vocês Jogar essa partida aqui, ganhar Mas tava muito difícil, eu sei que eu cometi no bice, Mas mano, o cara tinha Bárbaros full, tudo Full, tirando esqueletão um gigante Não, ai mano que... É que também tem uma explicação pra isso Eu tô jogando com bastante cara que tem as cartas bem opadas Eu sei que a maioria deles é meio noob, Galera, que tá aqui, ainda nessa parte de troféus Mas o problema, mano é que eles estão com a cara totalmente padre E tá todo mundo querendo jogar agora Pra subir troféu porque é o último dia da temporada E... Ai... Eu fiquei até meio... Agora eu fiquei nervoso, cara Fiquei nervoso <risos> Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar muito, muito like embaixo Cara, vamos tentar na próxima temporada conseguir a desafiante 2 Na próxima eu juro que vamos vou me esforçar É que eu tava muito, muito perdido em relação ao deck Mas eu acho que esse deck aqui é o deck certo pra isso, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal também não esquece de passar no meu Instagram que é ArrobaJVF Me acompanha lá que você vai estar tá conferindo tudo o que acontece por aqui, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!